Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. Eu sou o Rui Bota e estamos uma vez mais em direto da loja de Setúbal. Tema para hoje, organizo o meu roupeiro. Convido-vos a, a ficarem na nossa companhia na próxima hora. Já sabem que o podem fazer através das nossas redes sociais Instagram e Facebook. Podem deixar as vossas questões, se possível iremos dar resposta no decorrer do nosso workshop. Se não, todas elas mais tarde irão ter uma, uma, uma resposta. Ao longo da próxima hora iremos dar dicas, sugestões de como organizar o espaço no nosso roupeiro e de forma a deixar tudo visível e à mão. Iremos também aprender a tirar partido das chamadas zonas mortas e também iremos aprender a dobrar a roupa de forma a melhorar todo o seu acondicionamento. Iremos também dar a conhecer toda a nossa gama de acessórios e organizadores para pôr em prática tudo o que vamos aprender durante este workshop. Para nos falar sobre este tema, temos uma expert aqui na matéria. A Ruth Frate. Olá Ruth, bom dia. Olá, obrigado bom dia. por teres aceito o nosso convite e estás presente na nossa sala de workshops. O gosto é todo meu e obrigado ao Alu e a, particularmente à loja de Setúbal de Macolher neste dia uh, para falarmos de como é que nós vamos rentabilizar e organizar o nosso roupeiro. Mais uma vez, muito obrigada. Rui, para começarmos, me o que já é tu nos explicaste, realmente, o que é que tu fazes concreto. Portanto, tu és o organizer, não é? Muitas pessoas ainda não sabem o que é, o que, é que significa organizer. Eu sou organizer, portanto, provavelmente as pessoas já terão ouvido o termo personal organizer, que são as pessoas que se dedicam a ajudar os particulares, nomeadamente em casa, a organizar o seu espaço os roupeiros, as cozinhas, as arrecadações. Eu, como trabalho o particular e também a nível corporativo, trabalho em empresas, ficava estranho eu ser personal organizer se estou a trabalhar em empresas. Então deixei cair o personal e fiquei só organizer. É algo que já faço há muitos anos, a nível individual e com o meu projeto apenas desde 2013, mas cá estamos a tentar chegar ao maior número de pessoas porque a organização, na realidade, e é isso que eu tento transmitir, é trazer o bem-estar à pessoa, diminuir frustrações quando não encontram as coisas, uhum. em criar, criar uma fluência na sua casa, e hoje vamos falar na fluência do roupeiro, tudo isso faz sentido quando nós queremos ganhar tempo para fazer coisas que nós gostamos mais, fazer. Ou seja, passear. podemos rentabilizar o tempo que é tão precioso, não é? No exatamente, diário, exatamente. Podemos aproveitá-lo da melhor forma. E quem quiser seguir, quem quiser acompanhar os seus dicas e as suas sugestões, como é que eu posso fazer? Portanto, eu tenho uma página no Facebook, chama-se Organizer, uh, é só uh, linkarem-se e eu partilho imensa informação de forma gratuita, faço muitos lives, faço alguns workshops, uhum. uh, Todas as pessoas que me contactam, eu respondo sempre. Se eu puder ajudar com alguma dica mais instantânea, dou logo. Há outras pessoas que precisam de alguma ajuda, então trabalho depois em termos pessoais ou em termos mais individual. Porque depois cada família é uma família. As dicas que eu, que eu dou funcionam com algumas famílias, com outras não. E então eu vou dando várias orientações para que as pessoas testem na sua casa Uh, quando eu trabalho com Bom, elas... Porque tudo o que tu ensinas não é igual para todos, não é? Existem é famílias igual. diferentes, não é? Pessoas diferentes, há hábitos diferentes, casas diferentes... Os sentimentos que as pessoas têm para que as coisas também são diferentes. Há pessoas que são muito mais apegadas às suas coisas, outras que são mais desapegadas. Diferentes. Não lhes custa tanto destralhar, que é um termo brasileiro, mas uhum. que hoje em dia já está muito uh, implementado em Portugal. Destralhar... Quer explicar melhor para quem não sabe? O destralhar é livrar-nos, oh, deixarmos de ter em casa as coisas que já não utilizamos. E no roupeiro é o ponto, assim, a rouparia e a cozinha são assim as áreas onde nós tendencialmente acumulamos. Aquela roupa que já não usamos há 10 anos continua pendurada, ou quando nós passamos por transformações e emagrecemos, ou engordamos e guardamos as roupas porque sempre na expectativa de voltar a vestir, tudo isso cria... Uh, um acumular de, de material, de coisas, que depois no final só traz a energia menos boa para a casa e para a pessoa, porque depois abre o roupeiro, não consegue ver, acha sempre que não está, e às vezes quer vestir aquela coisa que se lembra que tem, mas não sabe onde é que está. O teu, o teu conselho é de estralhar. É de estrelhar. E nós okay. vamos, eu e vou explicar de como. que podemos fazer, portanto temos que planificar toda esta atividade, correto? Exatamente. Então, Focando agora na nossa atividade que hoje vamos aqui fazer, a organização de roupeiro, Uh, uma, eu divido esta tarefa em três fases. O pré, que é a preparação, uhum. e já vou explicar porquê. Depois o dia e as dicas que nós vamos aqui exemplificar e mostrar e utilizar diversos materiais que a loja aqui tem no, do Lopoá, que ajudam na manutenção de todo o nosso espaço depois de nós implementarmos a organização que é importante referir que organizar não é arrumar-se. Não é arrumar, pois existe essa diferença, né? as pessoas existe. por norma associam à mesma situação, mas é diferente. É, não é? diferente. Nós organizamos, ocasionalmente, quando existe uma transformação, por exemplo, alguém que vai casar e que se junta, necessita de organizar o seu roupeiro para incluir as coisas do parceiro ou da parceira, arrumar é o que nós fazemos com regularidade, uhum. diariamente ou semanalmente, claro. o que for. Porque organizar implica pensar -se. Na fluência, como é que nós... Eu, por exemplo, a minha, o meu quarto está organizado como? Eu tenho uma cómoda e tudo o que eu visto primeiro está encadeado. A roupa interior, depois no roupairo tem as blusas que eu visto sempre primeiro antes de tirar as calças, na, na, na prateleira a seguir é que estão as calças. Então tem alguma lógica à arrumação, não é? Não é Não é aleatória nós, nós é Quando certo. é possível. Há situações onde isso é difícil, mas a ideia é pensarem. Como é que se vestem quando saem do banho? O que é que o que é que vestem primeiro? As, os, como é que vocês circulam no quarto? Tudo isso é tempo que nós perdemos, que não nos damos conta. Mas ao longo do dia são minutos e minutos e minutos e ao longo do mês são muitos minutos uhum. que nós podemos utilizar noutra, naquilo que mais gostamos de fazer, ler, por exemplo. É um é um é um dos Uh, gostos que as pessoas têm e depois dizem que não tenho tempo para ler, porque tenho muito estou sempre a, a arrumar. Então vamos organizar para não estarmos uh, é, se sempre a, a arrumar. A arrumar. Sei, há que organizar para depois arrumar. O arrumar é o diário então, e será o, mais fácil. O planeamento de, desta então, atividade o para o bem. O planeamento. Nós temos aqui um roubeiro, não é? Uhum. E eu, uh, vamos imaginar que é um quarto de duas meninas, Uh, há uma, uma chegada de uma menina nova à casa uhum. e a, a que já existe vai ter que criar espaço para a segunda entrar. Então eu, enquanto educadora, preciso de organizar o roupar E o que é que as pessoas geralmente fazem? Chegam, abrem, tiram tudo e depois... Epá, agora é a hora do almoço. e Olham para a cama e têm tudo cheio de artigos. Voltam a pôr tudo. Isto, às vezes, sem conta, o que é que faz? Frustração. O nosso cérebro, como é muito visual, a próxima vez que fomos fazer a tarefa, já vamos frustrados para a, para a tarefa. Então, o planear é eu abrir um roupeiro... Tu tocares é um ponto importante que convém referir, porque nós somos muito visuais, não é? Realmente somos muito visuais. Realmente é, é importante tudo se, funciona visualmente. Se nós pensarmos, por exemplo, eu dou este exemplo que, que, que toda a gente entende, que é os talheres. Como é que estão organizados os talheres na gaveta da cozinha? por normas, estão organizadas com a forma como nós tiramos e como vamos colocar na mesa. Nós, sem nos apercebermos, inconscientemente, é? inconscientemente, já estamos, já temos essa organização. Então, vamos trazer isso para o resto da casa e, neste caso, hoje, para o nosso roubão. Uhum. Então... Eu olho, olho aqui para o roupeiro, eu já, já incluí aqui alguns uh, uh, acessórios que poderão depois as pessoas utilizar, mas imaginando que este roupeiro não tem este, este, este caixote, não tem este cesto e era só assim. Mas olhando só assim, olhando para o roupeiro não te dá logo assim um ar que está super desorganizado. Sim. Eu vou dar já uma dica que faz logo toda a diferença. Uhum. Nós não precisamos trocar os cabides, podemos sim pô-los de uma maneira que só de olhar faz logo a diferença. Então, e que já permite rentabilizar o tal precioso tempo. Nós colocarmos os cabides todos na mesma direção e todos juntos por categoria. Imaginando estes pretos, não é? Eu vou pô-los, reparem, eles estavam uns para um lado e outros para o outro, portanto eu vou pô-los todos numa direção. Todos os cabidos, pelas suas categorias, vão estar juntos, eu tenho aqui um preto que não, não faz sentido estar neste lado. Explica-nos melhor o, o que é que significa a categoria, só para entender. Então, eu tenho cabidos brancos e tenho cabidos pretos e tenho cabidos, já vou falar nos outros cabidos e para que é que eles servem, está bem? Mas a ideia é termos tudo o que seja da mesma linha, brancos, pretos, amarelos, ter os cabidos todos organizados no mesmo lado e com a, a parte que entra no varão na mesma posição, por norma nós colocamos desta forma, há quem prefira ao contrário, vai depender de quem arruma uhum. no, no seu dia-a-dia, -dia, como é que eh, dá mais eh, jeito arrumar. Né? Então, os Amigos, cabidos que sejam iguais ou mais parecidos, todos juntos numa, todos numa todos área... Juntos. Exatamente, todos juntos, na mesma área do, do roupeiro, não é? Depois, outra coisa é ter a roupa virada sempre ao mesmo lado, Eu, por exemplo, este, este cabide está assim, mas a maior parte da roupa está virada ao contrário, ou seja, a fluência uhum. da roupa está ao contrário. Então, eu tenho que trocar a posição da roupa no cabide, para que todos estejam... Isto acontece nas lojas, a gente vai às lojas e vê tudo virado para o mesmo lado, as golas, das camisas todas viradas para o mesmo lado. Logo, a gente entra e vê, é está super organizado. É uma dica super simples, que se as pessoas implementarem no dia a dia, não precisam trocar cabides. Realmente é Basta é super simples e super visualmente simples. tem impacto. E nós, e nós já vamos ver aqui, eu por exemplo, como podem verificar, temos uns cabidos virados para a direita, outros para a esquerda. Outra coisa é quando nós temos cabidos vazios, retirá-los ou então criar um espaço onde eles ficam todos juntos e tudo que estiver ocupado uh, ficar junto, tudo que estiver vazio ficar junto. Para quê? Para dar a, a, a noção de, de organizado. Eu vou assim, rapidamente tirar então, este aqui. Então, um lado e tudo o que tiver a ser utilizado para o outro. Exato. É, é, nós temos aqui este de madeira, que é diferente de todos os outros. Eu agora poderia optar, ou fica deste lado ou fica daquele. Como isto é de adulto e o resto é criança, eu vou pôr os de adulto todas então, juntas. É que existe um cabide diferente, tu vais a colocar um Vou criar, um criar um mais, mais uma terceira secção, exatamente. Ok. okay. Portanto, aqui já está. Está quase, quase, quase. Temos as roupas todas viradas no mesmo sentido. Temos os cabides vazios todos juntos, eu já vou falar nestes, e temos os vários tipos de cabidos. Só logo assim, não parece que ficou muito mais Sim. organizado? Não precisamos fazer diferença. muito mais. E foi um pequeno gesto apenas. Foi só um pequeno gesto. Às vezes e não destralhámos, não tiramos elementos fora, certo? Uhum. Esta é uma dica que uh, funciona desde logo, mas estávamos a falar na preparação. Então, na preparação, ora, eu estava a dizer... E, de, a, e só frisar, a preparação realmente é importante para nós não sermos interrompidos na, nesta tarefa, não é? Mais do que isso, é para nós comprarmos as coisas que precisamos. E o Roá tem imensas soluções, eu já vou falar aqui em cestos, porque é que utilizo cestos. Tem várias soluções de cabides, por exemplo, estes. Uh, esta, esta solução é colocada de frente, Todos, nós só vemos o cabide final, não vemos os cabides que estão no meio, vai depender daquilo que e nós queremos. muitas soluções que eu acredito que a maior parte de, das pessoas até desconhecem, Desconhecem, não é? por exemplo, muito, a vida. muito uh, desta, esta que permite a visualização de frente, não é? De, como é que nós temos de roubar uns um dos maiores um ou mais pequenos, dependendo daquilo que nós queremos, depois existem uns de suporte para calças, que é uma coisa que as pessoas normalmente penduram em, nestes tipos de cabides, depois fica uh, ok, hein? Não aconselhas? Não, aconselho ou cabides uh, específicos, e vocês têm uma solução ótima que se adapta a qualquer tipo de roupa uhum. ou a dobragem que é dica cinco estrelas que vai ficar para o final, okay. eu já vou mostrar depois. Ok, já lá vamos um, Exatamente, portanto aqui um, ainda no, no, na, na parte do planeamento, estamos a falar deste exemplo de duas meninas, uma maior e outra mais pequena, portanto uhum. eu sei que vai haver um lado do roupé que vai ficar mais disponível do que o outro, ou seja, as roupas da menina pequenininha Ocupa menos espaço do que da mais adulta. Então, como é que eu posso rentabilizar o espaço? Mas eu não vou pôr qualquer coisa ao calhas. Eu vou tirar medidas para que, que aquilo que eu vá comprar seja adequado àquilo que eu, que eu tenho, ao espaço que eu tenho aqui. Por exemplo, estas caixas aqui mais abaixo. Então é importante tirarmos as medidas, não é? É importante tirarmos as medidas para não estarmos a ir a comprar coisas que não funcionam. Depois, depois trocar, é a trocar claro, enfim, lá está, o tempo. O está investimento no, no tempo. Então. Exatamente. Portanto, estas caixas, por exemplo, são, são baixinhas. Mesmo que eu ponha aqui camisolas um bocadinho mais altas, vai haver um desaproveitamento da gaveta. Então temos várias soluções. Por exemplo, esta que é. Na realidade, uma gaveta de cozinha, que é utilizada por norma em cozinha, uhum. uh, estas cestinhas são utilizadas por norma nas casas de banho, mas eu posso trazer qualquer mas, coisa... Oferta, essa dica é muito importante, porque o que nós associamos a ser um objeto que utilizamos na cozinha, estamos a colocar no, no roupeiro e que Temos que pensar tem fora da caixa, não não é? uh, pensar o que é que podemos trazer de outros sítios para a nossa organização. E temos uhum. aqui um exemplo, falando só aqui na, na nossa parte dos acessórios. Sim, um arquivo à partida é jardim, não é? Isto é jardim, não é? Isto é, um é uma. Painel. Como é que se chama? É um painel. É, um painel. É, um painel. Um, é madeira, portanto a pessoa pode pintar da cor do quarto, por exemplo, e utilizar para pôr os seus acessórios. Os óculos, uh, os, Sim, lenços, os lenços, cintos, pode utilizar as laterais com ganchinhos para pendurar uh, os seus colares, pode ser ainda mais original e ter estas bolsinhas e colocar pequeninas uh, artigos, pulseiras uhum. ou brincos de forma a mantê-los e nós temos uma coisa que não era... Está, quando olhávamos de... para este painel não associávamos que realmente tivesse esta finalidade. Esta finalidade, mas perfeitamente. E uh, fica tudo visível. Que esse é um outro dos segredos da, da, da organização, é ter as coisas visíveis. E não perdermos tempo, entre aspas, à procura daquilo que vamos encontrar encontramos. Mas ainda estamos no planeamento. Uhum. Okay? O planeamento, portanto, eu tenho que tirar as medidas para garantir que o, o que eu vou comprar para a roupa que tenho é aplicável. Por exemplo, esta cesta, esta cesta... Se eu tivesse tirado a medida, via que ela tem alguma dificuldade em, em, em entrar nesta neste subgaveta, ou nesta subparteleira. Para quando somos adultos, não tem problema, mas se isto é para ser manejado por uma criança, o que é que vai acontecer? Ela não tem a mesma, o mesmo cuidado, vai empurrar, vai forçar, e isto, com acreditados tudo aqui para o chão, etc. Uh, por exemplo, esta caixa, que também é de casa de banho, é o, por norma é utilizada na casa de banho, não na cozinha, para Sim, guardar... Uh, e eu trouxe para aqui, por exemplo, para, trazar, para guardar bijuterias. Temos aí muito mais Sim, exemplos. Tem Temos aí um faqueiro, se eu não estou enganada, não é? Sim. Podemos mostrar o faqueiro. Temos aqui vários exemplos. Isto, por exemplo, para quem tem muitos relógios, para quem para as meninas... E para a bijuteria também. para não é? a bijuteria, a criar com saquinhos, por exemplo, individualizá-los, de forma a que quando eu preciso é só tirar um e não tenho que vasculhar. Como é que nós podemos utilizar este artigo? Por exemplo, neste roupão, imaginando que esta parte ficaria a, a roupa da criança pequenina, uhum, eu já vou trocar, Disponível. isto é um, um cubo, que é um armário utilizado, em outras opções, eu trago para aqui. Cá está, mais uma sugestão, não é? Mais uma sugestão. E porquê é que eu trago um cupo? Porque eu quero pôr um cesto. O cesto vai permitir simular uma gaveta. Eu, uh, em vez de termos, como tu tens atrás de ti, as roupas umas em cima das outras, em aqui. pilha, por norma, o que é que acontece? A gente quer ser para debaixo. Sim, é verdade. É a nossa favorita. Então tiramos tudo, depois desmanças tudo. Se eu tiver um cesto onde eu posso pôr as camisolas em sequência, pois há aquelas profissionais que vão ao, ao limite de pôr por cores. Eu já não oh, digo detalhe. isso, não é? O é fazer o um arco-íris. Pode ser giro, funciona bem. É como a pessoa tiver e tempo. Claro. Mas a ideia é, ok, eu vou simular uma gaveta. E porquê é que eu estou a pôr esta caixa carete? Podia só pôr a cesta. Porque eu quero rentabilizar o outro espaço que fica morto com a minha caixinha dos acessórios. Ok, então vamos chamar dois em um. Dois em um. Mas eu só poderia chegar a esta conclusão no planeamento se eu tivesse tirado as medidas. Está. Eu já a sei que a roupa da criança vai ficar pequenina Imaginando que era uma bebê muito pequenina, a roupa pendurada vai ficar pequena, logo eu vou ter muito espaço. E eu, então vou tirar as medidas e vou ter a, a rentabilização. Depois, comprar coisas que as pessoas esquecem sempre, que é os sacos para dar a roupa fora ou para doar. E uh, caixas, ou caixas para doação ou para uh, o que quer que seja. Nós estamos a destralhar uhum. e de repente, uh, Ei, esqueci dos sacos, fica ali um monte. O que é que vai acontecer? No dia a seguir, ou dois dias depois, eu olho para a Roma ah, afinal, <risos> já não quero dar então aquele essa, vestido. Então, tarefa deve ser logo posta em prática. Logo. É importante que É assim importantíssima aconteça. o planeamento. Em qualquer atividade, mas especialmente em organização, é importante o planear para nós garantirmos que o que vamos comprar é o que, é o que precisamos e que pensamos em todos os planos. Outra coisa que eu gosto de recomendar, este é um roupeiro muito alto, mas há roupaios mais, mais pequenos, ver qual é a possibilidade de utilizar os, o, o interior das portas. Este, por exemplo, os cabides de criança permitem a utilização interior da porta. O de, de adulto, não sei, vou fechar e vou ver. Hum, até dá. Porque eu poderia, eventualmente, para as crianças, por uhum. exemplo, uh, colocar aqui um... um um prego, um pino, o uhum. que quer que seja, Sim. e colocar, por exemplo, um cabide para os bonés. E tudo, Dá tudo isso perfeitamente. Que a criança também se torna autónoma, não é? Completamente. Para a mais pequenininha, utilizava a parte de baixo para ela ter acesso e ficava o, uh, o espaço também distribuído e uh, nivelado, de acordo com as necessidades das meninas. Este, este exemplo do deste cabido, este cabido por norma é utilizado em cintos e gravatas, para mim tem um problema, que é, voltamos ao mesmo, eu ponho uhum. os cintos todos, eu quero sempre o último, tenho que tirar todos para depois chegar ao, ao último, ou tiro por aqui, ou quero do meio. Eu sugiro pôr este tipo de bonés, porque conseguimos tirar, Sim, facilmente, se facilmente, eu quero o do meio, facilmente tiro e... A arrumação fica sempre. Em qualquer sempre. posição com a boné sem conta é sempre fácil de retirar. Exatamente. Esta, esta solução, por exemplo, funcionaria perfeitamente para chapéus, para bonés deste género, aqui. Uh, para colares é a mesma coisa. Desde que nós consigamos tirar facilmente o colar, o boné já era mais difícil de dar, o colar nós conseguimos mexer para, para a direita para a e esquerda. E uma criança facilmente também faz essa Chega. tarefa, Exatamente. sem a ajuda dos eu vou, pais. Eu vou pôr aqui este, mas podemos pôr cá dentro do roupeiro, desde Sim. que exista espaço. Por exemplo, este uh, é um acessório que, por norma, penso que é utilizado para gravatas, mas não pode ser para cintos. O cinto já dentro do roupeiro, este não tem altura, os cintos ficavam, eu experimentei, uhum. ficavam a bater, eh, portanto, optei por pôr os cintos ali, mas pode ser para colares. Se dá neste, já, já não fica tão. Uh, na porta já não fica tão interessante, porque fica. Uh, uh, preso na realidade, portanto, uh, pensarmos, ok, se calhar eu tenho mais colares e posso pô-los dentro do roupeiro. Vai depender do espaço, mais uma vez, do planeamento. Nós, ao planearmos, vamos ver o espaço que temos disponível com as coisas que temos e como é que nós vamos uh, organizar. E então, torna-se é mais visível, não é? Nessa forma. Exatamente. E também pensamos logo na fluência, como é que nós vamos organizar. Imaginando só este roupeiro para duas meninas, como é que eu iria organizar de forma que elas fossem autónomas e cada uma tivesse o seu espaço para responsabilizar a criança ou a adolescente pela sua área, pela sua organização. Então, depois há uma, há uma parte muito importante que as pessoas negligenciam sempre, que é o tempo de atividade. Não, especialmente as mulheres que são mais sentimentais com as roupas, ou com os sapatos, ou com as malas. Não é? Uhum. Uh, Quantas vezes tiramos o, a roupa do armário e, em vez de, eu não visto isto, vou deixar -lhe. não, vou perder deixa ver se me serve. Eu já não visto a roupa há cinco anos, mas deixa eu ver se me serve. E é mais tempo que eu estou a perder. Há uma dificuldade é, em ah, deitar fora, não é? é e, e, de, de e das pessoas entenderem que tempo é que vão ter para fazer a atividade. Portanto, no planeamento, não só tem que entender que tempo tem disponível, porque em vez de fazer um roupeiro, chamem para roupeiros grandes, se calhar naquele dia fazem só uma parte do oh, roupeiro. Tocando-me precisamente neste assunto, se calhar com estas dicas e sugestões que nos estás a dar, o que parece ser se calhar um roupeiro pequeno pode-se transformar num roupeiro grande. Vai-se transformar estamos no a roupaio? rentabilizar todo o espaço Muito grande. E depois roupaio. com a dica estrela das dobragens no final, vocês vão ver como o espaço realmente vai triplicar. Uh, é mesmo triplicar em termos de dobragem e como é que uh, tudo vai ficar acondicionado. Portanto, planeamento, um, tirar medidas, comprar só aquilo que nós pretendemos e garantir que temos tudo o que é para descartar sacos ou para o lixo. Uh, identificar o tempo e o dia que temos disponível para fazer a atividade, porque senão vai criar a tal frustração. E repare, nós não sei há quanto tempo estamos a falar, mas o planeamento uhum. é a parte é fundamental. Parece muito para, para estar -te Nós para temos bem. que pensar nas coisas e ao planear estamos a, a criar a tal fluência, não é? Como é que nós vamos, como é que a criança, por exemplo, neste caso, como é que a criança se iria organizar para ir para a escola? O que é que ela tiraria primeiro? O que é que terá que estar acessível à criança? Ok. Olha, okay. Tenho só aqui uma questão. Ah, muito bem. Uh, alguma dica para roupeiro com partilheiras grandes e fundas? Ah, Portanto, a, tal, a tomada de uh, medidas e verem os cestos que uh, são possíveis de utilizar. Este cesto não é muito grande, mas, por exemplo, esta, esta opção, eu vou aqui mexer um bocadinho, esta opção que é, é fixa, na realidade é uma solução fixa, no, no roupeiro. Existem imensos, já hoje em dia, as pessoas pensam, uh, ah, mas o meu roupeiro é antigo, uh, eu não posso fazer nada para modernizá-lo. É mentira. E eu sei que o Lujua tem pessoas qualificadas para dar aconselhamentos, para explicarem como é que funciona, mas lá está. Eu preciso saber a medida da, da profundidade de, dessa parteleira, uhum. para garantir que o que eu compro então, tirar as medidas este, é fundamental, este, não é? Fundamental. Este, este é muito fundo. Portanto, imaginando que em vez de ter este, este sistema da caixinha, eu queria pôr este sistema, por acaso, em termos de profundidade, dá. Resta saber se com a parte mecânica, que isto é uma gaveta que desliza, não é? Uhum. Se não vai bater no, na porta... E é, é algo que as pessoas não se lembram. Têm uhum. é um que pensar que faz toda em tudo. Mas Exatamente. Claro. Porque depois compram e não conseguem aplicar. Mas esta falta. esta Poderia funcionar, mas falta aqui a parte do outro lado para eu aplicar um o mecanismo. Exatamente. Já Sim. não dava. Tinha que ser uma prateleira deste género mais abaixo. Uhum. Certo? Certo. Ah, vocês aqui têm várias soluções. Eu vou já pôr esta aqui embaixo. Umas mais largas, outras mais estreitas. Poderiam rentabilizar na prateleira de baixo. Uhum. Desde que. Imaginando duas grandes, se calhar não cabe. Nós tendencialmente chegamos à loja assim: é capaz de caber. Trazemos para casa e, epa, faltou um bocadinho assim. Porque nós estamos a contar com a ferragem. E esse bocadinho assim vai fazer diferença. Vai fazer claro. diferença. Uh, perceber uh, até que ponto nós precisamos de criar ali alguma coisa de suporte para ter duas gavetas, por exemplo, não é? Uhum. Neste caso, teríamos que ter aqui. Uma outra madeira para pôr uh, nas gavetas uh, de metal, mas se calhar já não caberiam duas grandes, teria que ser uma grande e uma pequenina. Portanto, o planear, o tirar medidas é fundamental. Espero ter esclarecido. Sim, olha, é... tenho aqui mais uma questão. Faça a favor. A Rita Garcia, que está a assistir ao, ao nosso workshop, pergunta Qual a melhor forma de condicionar a roupa para que não fique vincada, após ter sido passada? Ah, isso é no fim, okay, então pronto, já lá vamos. Já lá vamos, no final vamos, vou só aqui passar, estamos mesmo, mesmo a terminar o planeamento, já pensámos, portanto, uhum. ah, só para reforçar, há várias opções, vocês têm opções de, isto é plástico, eu, não é? Sim, é um, que há maiores, há mais pequenas, por exemplo, estes, estas funcionam muito bem para palenços, ou para a roupa interior das crianças. Uh, as dicas de Brasil também pode ser aplicada depois às roupas interiores, para quando nós tiramos uma, as outras fiquem todas uh, uh, acondicionadas, sem termos que repetir, a voltar a dobrar, E Enfim. mais uma vez está, está logo à vista, não é? visível, facilmente encontramos o creme. Que Exatamente. Essa é, é outra das... Já planeámos já compramos tudo. Ok, então para o passo seguinte. Então, para o passo seguinte é o dia. Uhum. É, o que é que eu recomendo sempre e eu faço isto em casa? Primeiro, boa disposição, não é? é porque vamos mexer em emoções, porque, é, ou porque a roupa está ligada a um evento que nos foi muito sentimental, o que é que seja. Boa, boa disposição é fundamental. Se estamos mal dispostos, não façam, porque senão não funciona. É preciso adiar, não é? É, adiar. Depois, pôr música, ambiente, utilizemos Eu sou daquelas que, como a gente vê nos vídeos, que demora mais tempo porque, de vez em quando, lá eu vou eu a dançar. Um, então a criar um, um, bom um bom ambiente para poder Um bom ambiente, Há também velas ou incensos que acalmam a alucrínio, a alfazema, por exemplo. Porque, mais uma vez, somos pessoas, mostrar estar a trabalhar emoções. Logo, é importante uh, estarmos bem dispostos. E depois, o destralhar. O destralhar não é fácil. Uh, o Feng Shui diz uh, dois, cinco anos, se não mexermos com a, com a roupa, eu sou cinco mais anos? Cinco anos eu sou mais radical. Uh, se eu não mexi <risos> na roupa na estação anterior, ou oh, há dois anos, eu dou. Uh, eu já passei por fases de emagrecimento, não tenho nada de quando era mais gordinha. Porque sugere-se aquilo que não utilizaste na estação anterior, portanto, provavelmente também não iria Não ver, vou utilizar, utilizar agora. agora. Uh, a, a parte do emagrecer ou de engordar é a mesma coisa nós ai, quando eu ficar mais magrinha ou, uh, guardamos aquelas calças de há 20 anos atrás, que éramos tinejas ainda queremos vestir na realidade o nosso corpo pode emagrecer mas mudar a forma, e depois vem as novas tendências, a gente quer é comprar roupa nova para nos sentirmos melhor há a gente que precisa eu dou imenso uh -huh. uh, Sim, claro. uh, nomeadamente até para uh, a comunidade de Santo Mense, que é uma comunidade que me é muito querida uh -huh. então eu para, claro. para amigas minhas que, dessa comunidade. Portanto, porque, de... na tua opinião, realmente o destralhar não é fácil. Não é fácil. Portanto, de... há a criar um bom ambiente, portanto, resumindo até agora, temos que planificar vamos e ]ificar. temos que dedicar tempo a esta planificação, porque realmente é importante e já ouvimos porquê. Depois, então, temos que preparar todo o ambiente para, para, para, para, em prática, tudo o que Tudo o que nós estamos aqui. a fazer, o destralhar, não é? O destralhar, ter o bom ambiente, ter a boa disposição, uma dica muito importante que estava me esquecer de referir. Quando nós estamos a fazer organização, se o roupeiro é meu, uhum. eu posso fazer como eu o entender. Mas se imaginando que nós partilhávamos o roupeiro, era importante que tu participasses na organização comigo. Primeiro, torna-te responsável, depois, tu és escredino, eu sou destra, logo a minha Uh, o approach à, à arrumação é diferente. A claro. aproximação à, à roupa é diferente. A mesma coisa com as crianças. Pronto, eu ia tocar precisamente neste ponto. porque há pouco explicaste tornar acessível para, para, para as crianças. Para então, É importante elas perceberem e participarem neste processo de reestruturação do espaço delas. Que vão se sentir, é pá, a minha opinião é importante. Nós vamos direcionando e vamos dizendo: olha, mas se puseres assim mais alto, pois não chegas. Este, se calhar, é melhor para a menina mais e velha. É importante para as crianças participarem. Nós não. queremos que eles sejam claro. autónomos, não é? que se vistam sozinhos. Então, vamos facilitar o dia a dia deles. Se eu, estive, se eu tiver, por exemplo, isto para uma criança mais pequenininha, como temos esta roupa, uhum. a acessibilidade dela era muito complicada. Claro, é mais difícil. É? Se calhar teríamos que criar, na parte mais inferior, o um espaço para ela. Não seria roupa pendurada, poderia ser ou não. Podíamos in inventar qualquer coisa e nisso nós, os portugueses, temos uma imaginação muito criativa. Ver. Outro tipo de artigos que não são por norma de, de, de, de quarto à ou de roupeiro, se conseguiríamos pôr aqui um cabide mais pequenininho para a criança, para ter a roupa da criança, por exemplo. E era possível, porque isto, estas parteleiras até têm uma altura uh, significativa. Uh, Trazê-las para a organização é fundamental, porque elas vão se sentir uh, empoderadas e uhum. vão dizer deram uma importância e vão querer manter o espaço que elas também ajudaram. -a. Eu já tive este exemplo ok. com várias crianças com quem trabalhei, com as famílias, uhum. efetivamente os resultados resultou, é? são muito positivos, Pronto. porque elas se sentem muito confortáveis. Então devemos envolver as pessoas que vão guardar uh, as roupas ou os objetos pessoais dentro do roupa, portanto as pessoas que aconselhas, Ruth, que devem sim, sim. Envolvidas que ser envolvidas Sim, sim, têm que ser envolvidas, porque quantas vezes quem mora sozinho, e isso foi o que me despertou, por exemplo, para... Para a técnica da dobragem que vamos falar a, a seguir. Uh, eu recebia muitas... Uh... Oh mãe, onde é que eu tenho a camisola? Não sei quantas. E se o filho está na gaveta? Não está nada, porque eu já vi não está nada. Nunca está. Isto nunca. acontece. Sim. Não, não estou a dizer mentira nenhuma, diz os filhos. Mas ao contrário, também há homens mais organizados do que elas. Está tudo bem. Então, eu pensei assim, como é que eu posso ter a arrumação da roupa para evitar isto? Portanto, o meu filho hoje em dia já sabe que abre a gaveta, não está lá a t-shirt que ele quer, ou está para lavar, uhum. ou está para passar a ferro. Para passar a ferro, ele ou passa ou veste para passar, isso já é uma pessoa dele. <risos> está tudo bem. E é isto, se, se nós pensarmos em envolver as pessoas, para eles perceberem também o transtorno que nos causa ao estar sempre a questionar onde é que está isto, onde é que está, é que está aquilo. Se nós tivermos tudo visível... É mais fácil. Ele já não há desculpa para nos interromper. E o destalhar também se aplica às crianças? A tudo. Uh, por exemplo, com uma família que eu trabalhei, as crianças fizeram elas a reorganização do espaço com as dicas da mãe. Nós fizemos alguns lives uh, com as meninas. Ao fim de três semanas, quando mostraram o quarto, elas super orgulhosas e assim, "Olha, nós tínhamos esta parede cheia de brinquedos, cheia de jogos e agora... Já se temos este cantinho, e demos para a igreja, para... Ficaram orgulhosas. É? Orgulhosas, porque conseguiram, e eu disse, agora desafio a manterem. E ela, nós sabemos, nós não sabemos, sei lá, canetas, enfim, pô-las a trabalhar na organização é muito importante. E quanto mais cedo começarem, uhum. mais fácil, porque nós pensamos que facilitamos a vida dos, dos meninos ao fazermos por eles, mas não é verdade. Acaba okay. por criar alguma dependência. Pronto, então, planificamos o, o, esta tarefa... Uh, Chegou no... o dia. Está, estamos indo no dia. Portanto, temos as compras que fizemos à mão de semear, temos a música, temos o, o, o, ambiente. o ambiente, estamos bem dispostos. Envolvemos as pessoas que, que têm os, os objetos e as roupas Inclusive, de roupa. no planeamento, convém envolvê-los, ok? Claro. Para perceber uhum. como é que funciona a cabeça deles para nós reajustarmos as coisas. Claro. E, um, Portanto, falta só o quê? O destralhar. Ah, eu queria só dar uma informação que as pessoas não têm noção, mas a cada segundo, repito, a cada segundo, é uh, levado para ai, uh, agora não lembro -me. as lixeiras, uhum. um, um caminhão de tiro, um, a cada segundo, um caminhão tiro de roupa. A indústria da roupa é a mais poluente do planeta as pessoas não têm esta noção, portanto, ao destralhar e dar para terceiros, ao reutilizar, por exemplo, as t-shirts que têm um furo, uh, que já estão envelhecidas, fazer sacos para as uhum, compras, claro. fazer Para além de termos um gestos também causa impacto ambiental. Ambiental, é? e as pessoas têm que ter um bocadinho essa consciência. É certo, consciência claro. Só queria frisar isto, sim, porque é muito, muito bem, importante. Claro. Já destralhámos, já… queria só reforçar uma coisa, quando nós que eu estava a me esquecer. Quando nós estamos a pôr qualquer coisa de madeira, uhum. como isto o objetivo não era mexer com fluência, seja na parteleira, seja em sistemas deste género, convém proteger para não magoar a madeira. E temos vários exemplos dos filtros, que é, é importante, porque depois magoa a madeira, e se o roupeiro não é nosso, mas estamos numa casa uhum. alugada, não queremos... Assim como o papel de parede, que aqui está, não é? O papel de parede, portanto... Não, papel autocolante. Autocolante, desculpa, tens razão. É, este, podemos Imaginando que a casa é toda branca, como é este caso, que queríamos criar aqui alguma alegria ao roupeiro das meninas, já podíamos pôr este é este, estrelado, pode ser um, uhum. só de uma cor, enfim, Sim, temos que ter um uh, padrão. quando pensarem em soluções alternativas, por exemplo, isto é, porta-canecas. Exato, não é, aqui deixa de ser, não é? Aqui deixa de ser, aqui pode ser para fios, pode ser para relógios, que quiserem está. mais um açor, que, que normalmente utilizamos na cozinha mas que fica como dica para utilizarmos o nosso roupeiro. pensem sempre fora da casa o que uhum. é que vocês têm e o que é que uh, podem utilizar Exatamente. que não seja de roupeiro. ok então depois da dica de termos eu vou só por aqui mais que nós vamos precisar feita a proteção para não para estragarmos não magoar de madeira. eu vou só tirar isto porque nós agora vamos precisar aqui de okay. de espaço Portanto, já temos tudo, estamos alegres, estamos te, já te temos os sacos para dar uh, uh, para as comunidades, enfim, ou uhum, vender, ou deitar sim. fora. As pessoas têm que se lembrar, se não serve para mim, para não servir para os outros, se estiver roto, etc. Portanto, como é que agora vamos rentalizar o espaço em termos de dobragem? Deixa-me só colocar uma questão que surgiu sim. aqui antes de avançarmos. Que tipo de cruzetas são melhores para as camisas? Vai depender do espaço que a pessoa tiver. Se ela vai, eu se as pessoas puderem, a madeira é o melhor, porque a madeira evita traça. Uhum. Não tendo muito espaço, algo como este sistema que tem veludo prende a camiseta para não para não okay, é tem a para não escorregar. É? Exatamente. Portanto, vai depender depois um bocadinho do espaço e daquilo que tiver. Eu uh, opto pela madeira, se eu puder, e se tiver espaço, porque um cabide de madeira ocupa muito mais espaço, e nós temos aqui Sim. este exemplo, não é? Exato. Este exemplo uh, é bastante mais largo comparativamente com este, não é? Sim, é, é o chamado claro. do cabide de costas largas. Pronto. Uh, neste espaço, realmente, este cabide seria desajustado, porque é muito largo, mas, por exemplo, o cabide de criança, Uh, sendo este pequenino aqui eu é um aparelho uma que eu esqueci de explicar uh, a diferença já não é tão significativa apesar de uhum. ser um bocadinho okay. vai depender da utilidade mas claramente tudo o que seja qualquer coisa que escorregue, se forem com proteção é melhor. Idealmente a madeira, porque a madeira também evita criarmos traça. Ok. Que é Olha, tem aqui outra questão. Há pouco falaste da, da questão das crianças. Uma senhora tem uma filha esquerdina. O roupeiro tem de ser arrumado de forma diferente. E as gavetas? Foi o que referiste há pouco, Exatamente. Não é? Portanto, a criança pensa de maneira diferente, utiliza a mão diferente. Portanto, se eu tiver a fluência do roupeiro neste sentido para ela, não, faz, não, não, não, não, vai não vai ser não é? fácil. Claro. Porque ela faz tudo ao contrário. Tudo isto, mas se são duas irmãs a partilhar o quarto e uma é deste e outra é a então convém, se calhar, terem o roupeiro uma para um a outra para outra e a organização vai ser diferente. A mãe não pode organizar da mesma forma para as duas. Não, é... Tenho só aqui outra questão. Ah, muito bem! Foi dito que não há impossíveis mesmo nos armários antigos, mas não percebi como adaptar as partilhas e as gavetas. Eu agradecia a sua explicação. Então. Uh... Quando nós temos os roupeiros antigos, é fundamental medir, ok? Eu, eu, eu lembro-me, numa casa eu tinha o roupeiro de parede, não é? Sim. Uh, que tinha uh, só duas gavetas embaixo e depois tinha toda esta parte disponível. Olha, se eu tenho casacos deste tamanho, há uma perda de espaço enorme, correto? Uhum, sim. Então, podemos trazer elementos como estes da caixa, cá para dentro. Uh, ou pequenos uh, armários, uhum. dependendo do espaço que tivermos disponível. Podemos trazer uh, estas soluções uh, ou aquelas metálicas, desde que exista suporte ao meio para que uh, consigam ficar presos, não é? Para não... Eu vi uh, numa casa uh, onde estive a fazer a arrumação uh, depois de organizar, uh, eram um rapaz desses antigos e eles tinham uh, estas uh, cestas um bocadinho mais curtas, uh, de cima a baixo. A senhora era atleta, vestia muita roupa, tinha muita roupa desportiva, de ela era uhum, claro. PT então as, as gritinhas eram estretinhas para ela pôr a roupa uh, de, de, de exercício e nós Sim, já vamos de ver aí um, uma técnica que é daquelas okay. que escorrega tá e bem. a gente tira uma e desmostam-se todas, mas desta técnica não, não é Tenho assim. Tenho aqui é outra questão: ser. se aconselhas os cabites que levam várias camisas? Pronto, uh, temos, essa, temos essa solução aqui, para, não para as camisas, mas para, uh, uh, neste caso, para calças Isto ou para é saias. calças, não é? Sim. sim. Uh, quando o roupeiro é pequeno e temos várias peças, sim, aconselho. Uh, aqui temos para as saias também. Uh, quando o, o, os roupeiros são pequenininhos, é uhum. uma forma de re rentabilizar. Sim, Eu, mas esses cabides já ajudam nessa situação, é? Já ajudam nessa situação. Uh, mas lá está, não é para termos mais. É porque o espaço não permite. Exato. Que essa é, que é a grande Sim, diferença. É rentabilizar o espaço. O espaço. Uh, depois temos, por exemplo, para quem tem muitas encharpes, aqui uma solução para as encharpes. Uhum. Aqui só a questão de... Uh, se ficarem umas por cima das outras, esta de cima, tem que ficar de maneira que eu consiga ver todas. Para cascois também, também é aconselhado, não é? Para cascóis, enfim, até mesmo para eventualmente cintos. Uhum. Não sei, eu nunca claro, experimentei, é, mas. Cada um dá larga. É uma questão de pensarem o que é que é melhor para vocês, uhum. o que é que funciona com vos. Por exemplo, os meus lenços, as minhas encharpes, estão numa cesta deste género, dentro do meu roupeiro, em, em rolinhos. Eu puxo, quero este rolinho, tiro e os outros ficam todos e pronto. Mas vejo todos. Uhum. Se nós estivermos em pilha, como está aí atrás de ti, não é? Sim, aqui. Eu também vejo todos, mas eu normalmente quero sempre o de baixo. É sempre assim. Pronto, então qual é a alternativa? Se... Já, já vamos, Faz já vamos, já vamos, vamos só aqui tirar. Um, há um bocadinho eu de referir. Quando nós, uh, aquela solução para os uh, bonés, uhum. temos aqui, com um grampo de cozinha, para pormos na cozinha. Cá está, mais um artigo de cozinha, de para cozinha. No, a cozinha é, é muito versátil, para, por exemplo, pôr fios. Uhum. Já a pessoa, ou, ou pulseiras, ou uh, os ganchos do cabelo, uh, as... como é que se chama, bandoletes, que uhum, eu não, sou, não uso essas coisas, das meninas, em vez de estarem todas, de, sei lá, qualquer coisa, eu tenho vários e tiro aquele que quero sentar a desorganizar o resto. Este, é, é tão simples quanto existem imensos uh, vídeos uh, uh, online que explicam uhum. opções diferentes. E inclusive uh, a tua página explica precisamente isso, não é? Exatamente. Tem lá muitos exemplos. Uh, por exemplo, esta solução de caixa eu gosto imenso. Sim, porque... é também... Como esta, Sim, é? Sim, essa, essa é mais pequenininha, seria para uma re rentabilização de um espaço mais curto, não é? Uhum. Esta permite, por exemplo, uh, imagina o caso da, da senhora que faz, uh, que é PT, uh, as leggings, as, as, as, camiso as camisolas... As camisolas uh, E fica organizado por tema, porque uhum. isso é outra é coisa. facilmente encontra aquilo Sim, que procura, não é? puxa para fora, tira o que quer, nós já vamos fazer aí uma dobrada, uh, e facilmente encontra o que quer. Pronto. É? Okay. Outra, outra dica que eu estava Sim. a esquecer de referir. Por exemplo, estas caixas são muito giras. Eu, eu, tu, isto era a minha casa e eu disse assim, ó oh, Rui, para buscar uma almofada. Tu abris o roupeiro. para onde é que estão as almofadas? Não sabias, o que é que, é que ias fazer? Ias abrir todas as caixas. Podias ter a sorte, encontrar lá as almofadas ou não. Então, a minha recomendação é etiquetar, outra coisa que os miúdos adoram, fazer as etiquetas, especialmente para aqueles que estão a começar a estudar, uhum. a, a, a escrever as palavras do que é que está dentro de cada Sim. coisa. Por exemplo, aqui nesta solução, imaginando que aqui tinha cuecas e aqui tinha meias, escreverem uma etiqueta... Sim, rapidamente se encontra, se está escrito, não é? Vamos logo ao, ao, lugar, e ao local E até para certo. arrumar, como somos visuais, quando vamos a arrumar, eu já sei que as meias é aqui, pois não tem que estar a pensar, para lá, onde é que eu pus as meias? Mas isto são traduções de segundo. Exato. Tanto para arrumar, como para depois para ir utilizar. Exatamente, uhum. mas que faz muita diferença no nosso dia a dia. Pronto, uhum. Então, olha, pedi só então que... Aqui fazemos, não sei quanto tempo, tempo te temos te ainda. Aqui assim. eu vou já aqui não pegar. temos muito, por isso é que te pedi -te, que, Então vamos que trabalhar. Uh, eu chamo-lhe este método de dobragem, não sou só eu que chamo mas é hum. um método de envelope. Ok. Uh, eu vou pegar neste casaco que é mais grosso, por norma, às vezes desfazem-se mais. E vou e fazer a partida, uma peça de roupa como esta ocupa um espaço um considerável espaço. no nosso roupeiro, não é? Mas se eu tiver três ou quatro, se tiver a, a, a dobragem normal, quando eu quero tirar um os outros desmancham-se, uhum. certo? Então, como virou eu dei-lhe uma dobra. Sim. E depois o resto poderá ser perfeitamente normal. Vai depender do espaço que eu tiver no roupeiro. Vamos imaginar que eu quero um quadrado, ok? Que eu quero pôr. Hum, aqui. Oh, então, neste... quase estamos a fazer magia estamos a encurtar a, Completamente. a peça de roupa. Nesta, nesta Que quero pôr neste cesto, portanto, nesta, nesta largura. Uhum. Assim caberá, não é? Estamos a ver, ok? Ok, pronto, é, espaço importante, a pincer, é importante a medir, ambição, não é Exatamente, claro? medir. Okay. Então como é que eu vou fazer? Vou dobrar. Ok? E agora, esta dobra que dei extra, vou invertê-la. E o casaco? É dobragem envelope. Esta é uma dobragem envelope. Pode ficar assim. Olha, vês? Se eu tiver três ou quatro... Mas, mas ao convém 4, mencionar para quem está a assistir, não é assim tão fácil como... Tu já tens prática, não é? Eu já tenho prática. Eu recomendo sempre as pessoas fazerem diversas vezes e treinarem, treinarem, treinarem. Eu já te vou pôr a fazer aqui, okay. com um exemplo. Convém é passar-nos -me essa mensagem que é para é, as pessoas não desistem a largar primeiro, não, não é? Não, é, é De facto, requer muita prática. Há pessoas que têm jeito e conseguem logo, uhum. e, mas a ideia é realmente treinar-nos, uh, treinar -nos, treinar, -nos, treinar -nos. Eu fiz este casaco. Como vê, se eu fizer três ou quatro, eles, eu posso pôr aqui, tiro um e os outros não se desfazem. Podes-me dar essa blusa aí de cima, se faz saber? Que já está dobrada, sim, no, no método, no não método é? Sim, já tem no envelope, Mas estas é daquelas de ginásio que se desmancham imenso. Eu, recentemente desta dica a minha irmã, porque o meu cunhado uh, tem imenso, faz imenso desporto e tem imenso destas blusas, e estavam empilhadas, e o que é que acontecia? Ele tirava sempre a bocadinha para debaixo, <risos> tirava as outras e desmanchava-se. Com esta técnica... Portanto, voltamos a fazer. Para estas é importante fazer esta dobra. Sim. portanto, aí encurta o tamanho da peça, não é? Sempre. Vou dobrar, não é? Fazer uma, depois a dobragem é normal, ok? A técnica normal das camisolas. Vou. Esta é o que define o tamanho do que eu quero, ok? Vou dobrando até permitir que esta Dobra que eu fiz ao início, me permita colocar tudo o que eu dobrei lá dentro. Ok. okay? Estas hum, já ficam... Que... Podes fazer novamente uma... numa Sim. uma forma mais lenta. mais lenta. Mais ao pormenor para <risos> perceber. Para Vamos lá. Dele. Então, temos aqui, estas são daquelas, re, re, uh, reafirmo, que são daquelas que se derretem, que são mais molinhas. Portanto, uhum. é importante. Sim. Tenho a t-shirt. Crio uma primeira dobra. Exatamente. para fora, que vai definir o tamanho que eu quero final. É deste, eu vou querer agora um bocadinho mais pequeno. Essa então é, esta dobra é importante precisamente por isso tu é que tu de É, definir. é vai definir, imagina para este ficava uh, estranho eu fazer uma dobra desta blusa que é, que é fininha, mas se calhar para esta opção, aqui, eu por exemplo já cá tenho um... um uma blusa de alcinhas de senhora que nós utilizamos muito, que está dobrada já do método de envelope e não uhum, se desfaz. Sim. Eu agora vou criar... E como se pode ah. ver, culpa muito pouco espaço. Muito pouco nesta espaço. Forma. Eu vou então fazer... Eu quero mais ou menos... Aquele... Aquela... O que define o tamanho da minha dobra final é o local onde eu vou arrumar. Okay? Faço esta dobra e o tamanho, a altura, digamos Pronto, assim, é por esta importante... dobra. Nós íamos medir o, o sítio onde vamos colocar essa Exatamente. roupa. Exatamente. Portanto, depois a, a dobragem a seguir é perfeitamente normal, não é? como costumam fazer, não tem nada que, que enganar, e vou dobrando a roupa até sentir que, ok, reparem, eu podia deixar assim, mas assim vai-se desfazer na mesma. Então, aquilo que eu dobrei inicialmente, aquela dobra extraordinária que fiz no início, é o que vai permitir acondicionar a minha blusa. E reparem. Uhum. Fantástico. Se eu agora puser aqui, okay, cabe, isto permite imensas. Se mostrares aquela caixa, eu tenho ali umas calças de ganga. Estas calças de ganga, Então, eu, as minhas estão. Ah, está. À semelhança do casaco? Sim. A, estão de ocupar muito espaço. espaço. E se estiver pendurada, às vezes. Uh, o varão depois verga, porque são muito pesadas. Uhum. E se tivermos um, um sítio desaproveitado com uma caixinha, nós vamos lá as é porque calças quem de olha, A, a perceção que temos é que não parece um, um par de calças de Mas é, é um par de calças, não é de criança, é meu. <risos> <risos> Para vocês verem que não é, são minhas, ok? E aqui é a, a ideia okay. central é fazer um retângulo. Portanto, eu vou dobrar o gancho, vou dobrar as calças. E isto é o que vai definir o tamanho da minha, da minha cesta. Ora, vamos aqui pôr a cesta para ver. Estão a ver? Já tem, vai ter a altura que eu quero, uhum. tem a largura que eu quero. Então, então, nós escolhemos um dos lados, não é? Indiferente. É indiferente. Uh, só a parte onde vai tal envelope é que é definida pelo, pelo costo, não é? Uhum. Sim, nesse caso da, da calça de ganga tem mesmo que ser assim, Não é? Mas, E já está. Se eu puser assim, agora se puseres as, as blusas, se quiseres pôr aqui só para vermos. Uh, e esta técnica do envelope pode-se fazer, tanto todas elas estão. Isto, nas, isto, uhum. isto saiu, da minha, a a saiu da minha gaveta. E isto para responder à senhora que uhum. falou da, de passar vamos, a, a ferro. Uh, eu sou apologista, eu odeio passar a ferro. É a tarefa que eu mais das tarefas abomino menos em casa. Gosto. Eu passo muito pouco a ferro. Se eu vos disser que esta blusa não foi passada a ferro, parece... É alternativa? É importante referir parece que não foi passada a ferro? Não foi passada a ferro. Não então. foi passada a ferro. Okay. Mas não parece. Não. E estava dobrada no método de envelope. Uhum. Certo? Portanto, este método de dobragem garante que não, as roupas não ficam machucadas, ao contrário do que as pessoas okay. possam fazer. Outro aspecto importante: para além de ocupar pouco espaço. Ainda, ainda evita que não fique uma não é? Portanto, a ideia é nós, termos um sítio onde possamos fazer a dobragem, esta eu já não vou fazer aquela dobragem inicial para dentro, porque eu não preciso, que ela não, não é tão mole como as outras, vou dobrar de outra maneira, mas o resultado final é o mesmo. Mas é um método diferente do, do envelope. É o envelope na mesma, mas é um envelope diferente. O, aquele, este envelope que nós vimos uh, aqui, eu fiz uma primeira dobra para depois envolver a camisola, e nesta não. Mas é a camisola desportiva, não é? Desportiva. Uhum. Esta tem que ser assim para não se, se desfazer, ok? Ok. Porque são muito moldes. Portanto, também temos que ter em consideração o tecido, o não é? O tecido. Estas são algodões normais, uhum. isto funciona para t-shirts, para camisolas mais grossas, para. portanto, a ideia é, com as nossas mãos, Os a que algodão convém aplicar nessa forma, não é? Sim. Eu, por exemplo, tenho sempre as mãos muito quentes e até parece que estou quase a passar a ferro a roupa. Mas isto é mesmo, funciona okay. mesmo assim. A ideia aqui, mais uma vez, é ok, eu quero pôr nesta, nesta uh, posso fazê-la mais larga ou desta largura? E vou dobrando e mais uma vez esta roupa não foi passada a ferro. Okay? Quero desta altura a parte que vai definir a altura que eu quero é a do cos, uhum. e agora preciso dobrar uma vez, e a segunda é que que vou colocar cá dentro. Isto sim é um envelope, é a mesma técnica, só que sem aquela primeira dobragem no início. Okay. E como vêem? Ok. Olha, tenho aqui uma questão que por acaso é curioso, que eu também tinha a fazer esta pergunta. Se as malhas também se podem dobrar sim, dessa forma? Para, podem dobrar. Esta, por exemplo, eu vou por aqui só para não tirar a... Esta é uma malha... Uhum, não é muito grossa, mas, mas é. Por exemplo, eu tenho uma, uma caixa no roupeiro com as lãs grossas, que tem uh, os, os pescoços com a gola alta, sim, sim. e a gola é onde eu coloco a camisola. A dobragem é igual, só que em vez de, de enfiar... Uh, a camisola dentro do, do cos, utiliza a gola para segurar a camisola, mas é muito... Então, é uma... nesse caso, a gola já vai definir o espaço. Já vai definir o espaço. Portanto, aqui Pronto. é uma estava camisola... uma pergunta que dizia estavam não ficam com dúvidas, com vincos. Não Ou ficam com vincos. Fico... Pronto, tu é, já explicaste. Eu, pelo menos, é como vos digo, eu passo muito pouca coisa a ferro, <risos> porque não gosto. <risos> Uh, e então uh, utilizei, a ver, esta por exemplo até tem tamanhos, alturas diferentes. O que vai definir o tamanho final é esta, esta parte vai, vai ter que ser para dentro. Então eu volto. E voltamos mais uma vez, como tu frisaste muito bem, isto não se consegue logo à primeira, tem que se treinar treinando, treinar esta dobra é muito gira quando nós vamos de viagem também, porque a nossa mala é uma forma da nossa roupa não chegar lá a amarrotar. Vou dobrar este casaco que é mais grosso. Por exemplo, um, um, um, um tipo de não. não é? Pronto, casacos também vão ocupar mais espaço, por isso aqui fica uma dica. Ah, numa cliente, ah, a mãe dizia, ah, não, não, o meu método de dobragem é fundamental, fundamental. Eu tudo bem. Então o que é que eu fiz? Numa caixinha simula... dobrei toalhas Sim. no método de envelope, não é? que fica exatamente como, como o que aqui estávamos a ver. A minha okay. toalha de casa, a minha gaveta tem esta altura, portanto é assim que eu dobro. E ela depois de ver a toalha disse assim, realmente isto funciona, uhum. como é que fez? Tivemos mais de uma hora a treinar. Ok, então Desde... rapidamente já temos em cima ah, do Peço desculpa, então. vamos lá, bem. aqui... Para garantir que segura o. Enquanto eu dobro, só recapitulando, queremos as pessoas bem dispostas, que planeiem a sua. Tarefa. Tarefa. Que ponham música, ambiente para se descontraírem. É a tal importância de criar um, um bom ambiente, não é? Esta fez um as pessoas. Que Envolver querem. as pessoas que estão. Uh, uh, uh, do espaço, que partilham o espaço que vai ser organizado. Uh, praticarem o método de dobragem de, de, de envelope, ou rolinhos, ou isto que seja, para rentabilizar espaço, posso-vos dizer que as calças ganham imenso espaço e, em vez de terem três ou quatro, conseguem ter seis ou sete. Sim, sem dúvida. mais, porque fácil. isso fica mesmo compacto. Isso é muito prático, por exemplo, para quem vai viajar, não é? Colocar na mala de viagem. Na mala de viagem é fundamental e, e, e, e funciona tudo muito bem. E a meta do envelope, existe na neta imensa gente a explicar como é que faz. Mas existem também muitos, além do método envelope? Existem outros, existem os rolinhos, depois existem, por exemplo, quando há... Uh, os lençóis todos dobrados dentro das fronhas, uhum. para rentabilizar o espaço, Há, quando é os pijamas das meninas ou dos meninos, para ficarem os conjuntos todos juntos, como é que se dobram os conjuntos todos juntos, para quando a criança vai ao, ao, à gaveta, tira o conjunto uhum. e veste o pijama, Exatamente. e está e tá por aí. E se a mãe praticar, ou o pai, convém os dois, praticar, a criança vai querer ver, percebe a utilidade e vai querer participar. Claro, e, e consciência. no fim toma... uh, vai usar uh, okay. aqueles... Uh... Organizem melhor. Olha, Ruth, muito obrigado pela, <risos> pelas tuas é? informações, pelas tuas dicas, pelas tuas sugestões. foram certamente muito úteis. Assim que nos está a ver, sabemos que temos muitas questões ainda uh, que ficaram por responder e iremos dar resposta a todas elas. Muito obrigado pela vossa presença. Na próxima semana teremos no mesmo horário, também formato live streaming, devido à atual situação de pandemia. E fiquem connosco na próxima semana e junte-se a nós. Uh, para o workshop faço a poda das minhas árvores de fruto. Já sabem, 11 horas, mantenham-se em segurança e sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Esse workshop fica disponível no Facebook e mais tarde no nosso site www.roamerlan.pt. Até lá, obrigado e um bom dia.